Olá, eu sou o Peter Lavarati, bailarino, coreógrafo e artista plástico. Tive a oportunidade incrível de fazer a análise corporal com o André Spolaor e realmente houve uma imensa transformação na forma como eu agencio a minha personalidade. Na verdade, houve uma primeira grande transformação em dezembro de 2020, quando eu participei de um outro evento da Andreia, Conseguindo então destravar uma série de crenças limitantes baseado na compreensão dos formatos do corpo e as formas de funcionamento dos mesmos. Eu achei algumas chaves fundamentais e foi um momento importante onde eu consegui tirar do papel e executar mais de cinco projetos que estavam engavetados. Porém, os outros aspectos da minha vida foram deixados de lado, porque eu não conseguia conectar as aspirações profissionais com as outras áreas da minha vida. Quando eu fiz a análise, muita coisa nova aconteceu e se ampliou. Eu entendi que alguns aspectos da minha personalidade não estavam sendo utilizados por crenças novamente limitantes, assim como outros aspectos novos que me encheram de energia e perspectiva, trazendo muito mais clareza no plano de vida que eu queria para mim. Eu preciso agradecer muito a Andreia pela oportunidade em participar desse projeto, assim como pela sensibilidade na condução da análise e competência no assunto, que é complexo, mas muito transformador meu desejo de muito sucesso na implementação do projeto nas instituições de dança. Ela vai com toda certeza ajudar muito na convivência das pessoas. E eu acredito que será muito revolucionário e vai gerar muito impacto na nossa cadeia produtiva da dança, que tem diversos problemas dentro do funcionamento das instituições, enfim. Meu grande abraço e torcendo para que voe alto, assim como eu estou me propondo, a partir de agora, um grande abraço.